você é um vacilão. Corta o pescoço ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. Uou! E logo, meu mano, você se ferrou. Vai perder no terceiro porque você trombou. Logo, Johnny, que é seu filme de terror. Uou!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 na palminha contra o Negi, toma pomada na cara, da... oh!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 Com a morte, porque tá com a cara feia, você tá com câncer igual Deadpool. Você <risos> ah. tem 7 vidas, então eu te mando pra rola É gatinho, não esperava me trombar, enquanto você tem 7 vidas, eu tenho 14 balas. que eu já rimo nessa daqui, você se ferra. Falo que o Breno é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena. Sabe que agora, você comete falha. Tenho 7 dias, então vou mandar sete rimas, e em cima do prato ganhando 7 batalha Uou!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 Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica Já que deu a lógica, pois eu falei de árvore e genealógica Já tá tranquilo, de rima eu vou te entupir até o fim Desse pano tipo um cupim e madeira Até porque mano eu não falo besteira Quando eu to rimando você tá ligado aqui, mano é de segunda nem de sexta-feira Lógico que não, cê sabe meu mano até era de terça Hoje cê pega um terço e vê se não fala besteira Ha, não falo besteira, certo eu sou psicológico Eu não sou árvore genealógica, é lógica sou árvore de um gênio é lógico Por isso agora se escolha, sabe o que eu saio da bolha Sabe por que eu sou uma árvore, pois eu saio com as folhas Das batalhas, e é sem assim falha, eu quero que você corra Da minha frente, antes que o mal te mate e você morra Hoje eu rimo pra porra. Você é madeira e eu sou madara, o mais brabo de Konoha oh, oh, oh, oh. Batida eu fico puto. Toda vez que ele tá perdendo, ele vem se tá Naruto. Aí já era meu, versa incendeia. Se tá Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia. Uau! Assunto, concordaria com você? Mesmo se eu faço o trocadilho, você está perdido. Pior, você que faz jogo de palavras sem sentido. Ué, e quem é você pra jogar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais o um tubarão, agora ele é o um dicionário. Não, claro que não, você não vai avante. Você só foge do assunto quando o assunto é o cante. Cante. Eu fujo do assunto, seu nome é irrelevante. Você fala dicionário, mas que rima ridícula. Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula por vírgula, pois sou o Cante. cê disse que eu sou irrelevante, por isso que o Tubarão é bobo, depois que eu te matar, é irrelevante, levante pra eu matar de novo, Uou! levante pra eu matar de novo, é o que você quer falar pra chamar a atenção do povo, mas eu sou MC da Preto, não com a mente branca, eu vou te dar uma coça, Cante, levanta e anda. Uou!